agora tá gravando já, cuidado. Fala galerinha, beleza? É, acho que até te tá te ouvindo mesmo. Prova, falar bem alto. Fala galerinha! Fala galera, beleza? Estamos aqui filmando hoje o circuito do carnaval. Tem um pedaço do circuito Ongina. Você vê tem os banheiros químicos, aqui é o portal de entrada de frente à Ufba, portão norte mais da frente, Ediane, Ed, minha namorada, você vê o capacista piscando, que é dos comunicadores. Eu tentei fazer a gambiarra, né, para que o áudio dela retorne também no microfone, mas não rolou, foi um investimento Não tá nada explicando isso agora dos comunicadores. Vou, vou, só, ah, pronto, abriu, não para frente. Tentei fazer o esquema de comprar um microfone com dois captadores, né, dois eletretos, e aí estender os eletretos, colocar um eletreto no meu microfone para capturar o meu áudio e o segundo eletreto em um fone. Onde eu ouço, que no caso O microfone vai estar tá captando que eu ouço Então vai pegar o, o áudio De origem da Segunda pessoa No caso, quem está com o comunicador Pá, Vamos lá Para a direita que O trecho aqui já está bem modificado Os camarotes já estão montados Talvez não todos Mas já começou Deixa eu levantar A viseira um pouquinho aqui né, Que está tá, escura essa região Postes desligados. Não sou bem não, vejo. aí, tipo. Os essa galera toda aí foi foi aqui que passou aquele negócio que os ambulantes estavam pintando já o, o meio fio né, marcando foi foi aqui bem aqui na é, aí era onde antigo o o Otto né era que fechou aí ó. aqui ó já tá ainda tem ó Dai é os ambulantes estão marcando agora fazendo um, um trabalho de demarcação, virou pegada MST. Já tô invadindo o meio-fio. É, o pessoal tá, tá loteando já os meio-fios. sei não. Ó. Aqui. Aqui, ó, aqui, ó. A, pre... a prefeitura Tá bem organizada esse ano Até os meio-fio Tá fazendo é, Esqueci falar aqui da direita, né? Aquela praia, a Praia das Divas, né? Que a gente vai é, Aqui à direita tem uma praia ali Atrás do óculo. Isso aí a gente veio saber outro dia, né? Que o nome da praia é Praia das Divas Não é, é, não é, não é eu é que tô inventando, é, é o nome da praia mesmo. já ah, Jacamarote. A gente só consegue, olha o limite que é, é 50, viu? É, a partir daqui é 50, tem radar. É, o Morro do Gato. <risos> pois é é, é, é o banheiro ao ar livre mais utilizado durante o Carnaval. Se as graminhas ficaram verdinhas, né? É 50. Esse cara tá com pressa, mas ele vai ter que esperar. 50, bonitão. Olha o Cristo. A galera que bate palma pra pôr do sol ali. É um bocado. É calça, Eu só lembro do, do treino de corrida com com Gustavo, Ítalo e, e, e Antônio. eu quase desmaio. Que andou de barriga, sei lá o que aqui. Eu, o, treino, o treino era basicamente, ó, vai abrir, vai. Abriu. O treino era basicamente descer andando e subir correndo seis vezes Parece simples, o negócio que o, o, o pace dos caras, né, o ritmo dos caras era outro, né? Eu não tinha integridade pra fazer Tá, achei pra, achei pra caralho, velho Catapimbas é, é, é A gente sobe e vai para a esquerda. Tentar tá para a moto. Vamos ver se. Algum lugarzinho aí pra gente encostar a motinha. Vamos ver, né? Eu, eu não garanto que a gente vai conseguir hoje não, porque tá.. O Itaú gradeou, eu como sou cliente de Itaú, né? Eu jogava a moto aí dentro. Mas agora.. E tal, tá, cortou meus benefícios ah, Tem aqui ó, o restaurante O Domino Pizza Olha, tem uma portinha ali ó. É guardador pra caralho né? Tem farmácia As duas vagas aqui tem De ambulância e uma de Especial ah, Tem ali na Americanas ó. E aí Oh, aqui é onde? Oi? Tem uma ali, ó. Uma moto ali, mas tem até medo. Não é cobrar aí. Ó. Oh. Tem ali, ó. Oh, tem uma moto parada ali, mano não sei se, se é legal. mandar um pouquinho, vamos mandar um pouquinho Tem aqui, ó Vai de residência Joga aí pra ver qualquer coisa Depois a gente Responde ao processo Aqui, ó É dá pra passar. Então galera vamos vamos por aqui. Até mais. Ah. Tchau.